Aqui já estou ao vivo Para o Z3 concluir Aqui o que ele estava falando Nós passamos do tempo E aproveitar Que acabou as obras aqui Para voltar onde eu costumo fazer A live aqui Normalmente Enquanto o Z3 entra Espero que vocês tenham curta, estejam curtindo aí esse bate-papo aí que tá rendendo aí bastante. Salve Kaique Black. É, salve McNiff Fecazetari. É... Você não pegou o meu celular pra mim, que eu esqueci lá, por favor, só pra ver se ele se ele entendeu. Estava aqui num bate-papo aqui uh, sobre técnicas de rap, Raps que pegam, que não pegam, o que, que tem que ter e tal, várias perguntas, Muita pergunta boa, não deu responder todas. e O Kaique Black aqui, que é da minha turma, aluno da turma zero da jornada do MC, Obrigado. Perguntou se a aula de amanhã está de pé. A aula de amanhã está de pé. Que é para minha turma fechada. E aproveitando para dizer que hoje tem aula aberta aí. Tem, hoje é. Começa a jornada do MC novamente. Né? É, primeira, primeira jornada do MC de 2020. Vocês estão todos convidados. É só entrar lá no site consultor de rima e se inscrever lá. Né? Vai ter aula segunda, vai ter vídeo terça, quinta e sexta. E espero todos vocês lá. Vai ser bem massa. Salve Gabo Eleutério, vitim Maltês. É... Mcniffy. Escrever, é, me perguntou assim se hoje vale a pena escrever rap de mensagem cara, eu acho que o rap de mensagem sempre vale a pena é, né, e vale a pena tem vários sentidos às vezes não vale a pena financeiramente, mas ele vale a pena por outros motivos né? é, às vezes como foi na época do Racionais a mensagem que eles trouxeram na época deles é, estava na cabeça, no inconsciente de várias pessoas, mas ninguém tinha coragem de falar sobre aquilo. Quando eles chegaram com aquela mensagem, ele ligou os pontos na cabeça de várias pessoas que já pensavam aquilo, mas não tinham coragem, oportunidade ou iniciativa para falar. Então, nesse sentido, acho que vale a pena um rap de mensagem. Né? Nem todas as mensagens são, são, são certeiras, mas eu acho que vale muito a pena o um rap de mensagem, sim. Eduardo Matos perguntou Garnet: "Quando tem show seu na city?" Adquiri seu CD há um tempo atrás, mas não te vi ao vivo. Pô, Eduardo, tinha um lançamento do primeiro álbum solo, primeiro álbum solo agendado aí para 15 de agosto, mas depois de todos os acontecidos que vocês estão ligados, não sei se mantém é, o horário, mas acho que mantém a agenda, talvez mude só o dia. Então, continua agendado aí, lançamento para no SESI Pirascaba. Deixa eu atender aqui o 13. Salve, Salve. Então, mano. Agora vem, vem até aqui fora que acabou o barulho da reforma aqui. É isso, cachorro Aí, deixa eu te falar um bagulho Então, continuando só aquela ideia Tipo assim, mano Depende também, acho que o um fator determinante É quem a pessoa é e o que ela construiu, tá ligado, mano? Sim Da forma de, de que como o público enxerga Isso realça a arte da pessoa, tá ligado, mano? Tipo assim Sim a, a, a, Na minha visão, a galera enxerga o Matuê com bons olhos, mano tá ligado por isso que fala cara é um bagulho que ele fala pai ele desenrola é um bagulho natural também Eu acredito que existe uma série de fatores que façam esse que fazem esse trabalho aí ser o melhor do ano passado para mim mano tá ligado pô da hora da hora treze foi uma satisfação trocar ah, essa ideia aí com você faz tempo que a gente não trocava ideia Sim, meu mano, é isso aí, ó E tem um bagulho pra falar, hein, mano naquela, naquela batalha da Liga Nocaute Você chegou a esquecer alguns versos, certo? Certo Isso eu nunca falei pra você Mas eu sempre pensei sobre Quero tirar essa dúvida, inclusive Não vou apontar e falar que é Mas uhum. ela, é, ela é uma semelhante ó, ó, Tipo assim, depois que a gente batalhou Nessa Liga Nocaute Que a gente batalhou a Empira, lembra? lembra Aí você mandou a rima do pico do Everest, mano. Lembra dessa rima? Sim. Essa rima era da Liga Nocaute, mano? Ou, ou... Não. Não era? Não. Ah, Não, surgiu pensei... na hora. Eu pensei que fosse. Falei, caralho, mano. Mas isso aí demonstra que você é um mano absurdamente monstro na resposta também, mano. Você criou um bagulho do nada ali. Tipo, uma batalha. Ué, um consultor de rima, mano. É... É, a questão né? Isso é uma metáfora Eu falo de desempenho <risos> oh, Mano, você tem um duelo nacional Não tem? O duelo nacional não, um duelo, não é? Você não tem um duelo liberado Sim, sim Irmão, sim. você tem um duelo, mano <risos> Tipo assim, você tem noção que Eu comecei crer. no rap por causa do duelo, mano Você não sabia disso, Não né? sabia, mano, não sabia Porque As rimas de improviso que eu comecei a ver antes Eram as rimas Era, era rima na hora De funk, mano então era MC Frank, MC G3, Gil do Andaraí e outros caras. Porque eu gostava de funk, sempre gostei de funk, né, mano? Só lá do Grajaú, né, mano? E lá sempre rolou funk, todas as quebradas rola funk. E eu também uhum. gostava do funk, também gostava, né, Pô, menor do Chapa, MC Frank, enfim. E aí eu vi os caras fazendo Riba na hora eu falei, cara, acho louco, hein, mano? Vou tentar. E comecei a, a ver ali como fazia no funk, mas aí depois que eu conheci o rap, eu abandonei o funk de vez falei, mano, é isso aqui, ó. Onde foi as primeiras batalhas que eu vi, que era da. É, do duelo, duelo de MCs do, do em BH, do MCs. que era o MC Y. Uhum. New Hack, lembra, mano? Sim. Mano, eu fui em sim, BH e conheci o New Hack, mano. Pô, New Rack. É Caraca, novo, mano. O é. New é, Hack é de uma geração é. monstra. Geração, mano. Sim, Y. Então, tipo assim, o duelo é muito importante, mano. E que da hora que você tem um lá, que esse dia que você foi lá, você tava, mano. Pode crer sobre essas duas perguntas suas, a do pico do Everest foi porque na verdade você estava com o boné da do Everest. Aí quando eu vi o seu boné Everest, eu lembrei de Everest. Aí já tinha aquela coisa do pessoal zoado do seu nariz, daí eu falei, pô, já encaixa o Everest aqui e já puxo do boné, tá ligado? Tanto é que embora as palavras sejam não sejam palavras de apoio, não tem uma coisa direta a ver, diretamente a ver com a outra, né? Tipo esse é esse é, nossa, esse boné podia ser, esse boné. É, mas eu acho que eu, eu não sei o que aconteceu, porque você falou, esse boné podia ser da Everlast, Ever só para combinar com esse pico do Everest. Ah, só de crer. É, porque não eu acho que o seu boné era de outra coisa e eu lembrei da Everlast e arrumou não, é, uma desculpa para falar. É, eu não sei o que aconteceu, mas aí você, mano, tirou essa perfeita, mano, é, essa rima ela é perfeita em todos os casos, mano, fala do nariz. Por causa do Everest, por causa da, da semelhança incrível da, da, da marca Everest e Everest, mano, a, a pronúncia Pode é muito, parecida, muito próxima, mano Então, pô, isso aí tudo... E, e, ó, e essa batalha aí, mano, queria falar, eu não mandei mal, mano, eu gostei do meu desempenho nessa batalha aí Não, três. essa batalha foi incrível, mano, eu assisto ela até hoje, né? É, tem um trochinho mudo dela no meu vídeo falando de quem sou eu na jornada do MC, né? É, e aquela e eu por exemplo eu falo direto para a minha molecada aqui eu falo meu não não cola na batalha pensando se você vai ganhar ou perder pensa em fazer batalhas boas porque se você for ver eu a, a minha imagem vive de batalhas boas várias daquelas eu perdi tipo a do Douglasinho eu perdi Sim, acho isso é uma, que teve uma batalha boa ele quarto round não foi? Teve é, ah, exatamente. Teve uma batalha com o Douglasinho de quarto round, <risos> <pai. risos> Fazer uma batalha boa é mais importante do que ganhar, porque aquela batalha nossa foi boa. Inclusive, eu devo uma desculpa para você, sabia? Do quê? Por quê? Porque, mano, na Liga Knockout, é, eu não fui o suficientemente preparado e isso acabou desvalorizando a sua vitória porque ela poderia ser melhor ainda, porque eu fui mal preparado. Se eu tivesse sido bem preparado, ia ser uma ia ser mais alto nível e sua vitória ia ser mais foda. Ou e eu fui não, mal ou preparado. Não, porque as rimas que você mandou lá eram rimas boas. Eu acho que o que faltou mesmo foi a questão do delivery, mano. A questão da entrega da rima mesmo assim, ó. Não foi interessante justamente pela pela memorização. Mas olha para você ver como é que é, mano. Aqui no Brasil a galera não é é, condicionados, os MCs não são condicionados a tipo decorar o bagulho, é um bagulho muito diferente por isso que tipo assim agora eu acho que a gente pode conversar com os MCs, falar mano, olha a importância desse bagulho aqui pá, não sei o que, entendeu mano porque eu não tô falando nem, nem por conta de você não é, não é isso, mas outros MCs como você muito bem conhece tipo, sei lá, Cauã, Félix os caras colavam na batalha e esqueciam das rimas tudo, ou seja, tipo assim, não era o bagulho que os caras levavam a sério pá, com desempenho os caras levavam a rima escrita como se fosse uma batalha de zoeira de freestyle também, tá ligado, mano? A maioria dos também, por isso que ninguém tava nem aí pra decorar direito, muita treta, você lembra da participação dele lá? Sim, sim. Tá ligado, mano? Então é tipo assim, sim. é esse lance aí também, mano. Mas dá hora lembrar de todos esses fatos com você aí, meu mano, sem palavras, da hora, eu curto esse conteúdo aqui Porque a gente vai resgatando e vai lembrando Umas coisas que passa batido Com certeza, é, porque vezes. a galera, mano, também É uma parte da galera, obviamente Acho que a maioria tá ligada, mas a galera pensa Que eu surgi no YouTube A galera tá ligada, que eu, que eu não sou da internet Tô tentando ir pra rua E sim que eu sou da rua e tô na internet também Entendeu, mano? Tem essa grande, sim. essa pequena grande diferença aí, entendeu? Sim e pensando, ó, pensando no que você falou aqui, vou até. Eu não ia, mas vou adicionar aqui essa pergunta que tem a ver com o que você falou do preparo e pode, tal. Pode, pode. E o, o menino perguntou, o Kaique perguntou, é, qual a coisa mais importante para ter um bom desempenho nas rimas? Mano, eu acho que assim, é, se você tiver certeza de que é isso que você vai fazer, tá ligado? Você tem que treinar muito, mano. Nem, nenhum desses talentos aí que. Quem te vê por aí, chegou de uma hora para outra na pessoa sem treinamento nenhum, tá ligado? Acredito que, tipo assim, você precisa treinar, mano. Treinar cada vez mais, você vai pegando é, intimidade com a parada. É tipo gravar no estúdio, mano. Quando você vai a primeira vez, você vai no estúdio e fica tipo... Oh, oh, isso aqui lá, então aí... Não, não, não, não, não, não, não, não, Tá ligado? Quando você vai já na última vez, você fala, ai, cuzão, caralho, presta atenção. Você já tá tudo mais solto, tá ligado, mano? Sim. Você vai com o tempo vendo que você vai conseguindo se soltar, até onde você pode ir, o que você pode fazer pra melhorar a performance, enfim. Não improvisa a mesma parada, mano. É. Não só no improviso, mas também na, né, mano, na escrita Você tem que treinar, mano O bagulho é treinamento E, ó, mano, vai vendo as suas referências Vai falando da sua vida, criando o seu próprio bagulho Sem querer imitar ninguém É um pouco difícil, mano Porque tem muitas referências aí que, que são nacionais Eu próprio, mano, às vezes Escuto muito, né, mano Faço muito react, escuto muita coisa do mercado Às vezes quando eu vou fazer um som Eu tô viciado de alguma forma, entendeu, mano? Tô... Uhum. Caralho, olha aquele som Às vezes eu Tava na minha. Tava na vibe daquele som, e que às vezes quis fazer um bagulho parecido, assim, né, mano? Isso aí é difícil também, mano. Então tem que, ser, tem que, tem que ter esse bagulho. Força de vontade, treinamento e vontade de ser diferente também, mano. Tem que ser diferente, mano. Ligado? Não pode ser fazer um bagulho igual. O que eu vejo muito da cena hoje, mano, não só em questão de freestyle. Não, não, questão de freestyle, não, é questão do som. Que a galera pensa, às vezes, que, oh, mano, oh, recebeu vários e-mails assim, de, tipo, oh, Vê esse som aqui, mano Olha esse trampo aí, tá muito foda, mano Além, nunca foi visto no bagulho de trap isso daí Aí eu vou lá, abro o bagulho É igual Nossa. os trap que todo mundo faz Eu tô, tô quase... Eu falo Pô, mano Tá ligado? Tem uma autoconfiança E não tem muita autoconfiança, mano também. Tipo, né? Eu tô foda nunca, mano Você nunca vai falar eu sou foda, mano Não Sim Não é você bagulho, que fala Chega e fala oh, Chega e faz Depois fala, entendeu, mano? fez o bagulho, Exato. o cara fala, caralho, é zica, hein, mano, parabéns, pai, você falou, é isso aí, tô treinando, tô, pá, nunca meter a soberba não, porque a soberba cai mais fácil do que, mano, tá ligado, é, não, eu concordo com você, eu, eu, quando eu mostro meus sons para pra um amigo, assim, alguma coisa assim, cara, eu nem pergunto o que a pessoa achou, cara, porque eu sei que se ela achasse muito foda, ela mesmo falaria, é, ou ela vai falar qualquer outra época, deixar as pessoas bem à vontade, né? É, e se eu pergunto também, por um quesito técnico, eu vou ouvir, tentar ouvir de uma, de, de uma maneira imparcial, né? Porque eu vejo que é. às vezes o, os mano Manda o som pra saber, pra melhorar, mas também, se falar o que ele não quer ouvir, ele fica bravo. É, então, é... uma galera, mano, uma galera por e-mail, inclusive, fica com, essa, com esse chateamento aí, mano, em relação aqui ao bagulho aqui, porque tipo assim.. É... O cara manda o bagulho achando que tá muito foda. Eu falo, mano, não tá legal. A gente não pode fechar trabalho por conta disso, que a gente não, não, não, não prioriza só o fator financeiro. Eu tenho que cuidar também da qualidade que tá chegando o som pro, pros meus inscritos, tá ligado, mano? Eu tenho esse controle, Sim. mano. Então eu recuo Sim. um monte de e-mail desse jeito, mano. E, e às vezes eu respondo, falo, ó, oh, mano, desculpa, a gente ouviu aqui e, infelizmente, não tá no nível de não, é, não tá no nível de competitividade do mercado atual, mano. Tem que ser Sim. aceito. A galera, fica, é, então fica aí então. Eu recebi ontem foi hoje, é tipo, é, então, fica aí você então aí com esse padrão de qualidade aí que não liga pra mostrar dinheiro, não sei o que lá. fala falo, mano, o cara tá beleza, deixa ele lá. Eu nem respondo, mano, porque. O mano, tá ligado? Como que o cara quer ser um vencedor, quer ser a estrela, um superstar, pai, não aguenta ouvir uma crítica e saber como lidar, tá ligado, mano? Exato, exato. Entendeu? Aí, é a minha dica principal, rapidão, só pra terminar, tipo assim, é que. A galera às vezes se preocupa também, mano, em ser famoso antes de ser bom no que faz, tá ligado, mano? Sim. E esse é um dos maiores erros aí que, inclusive, vou, né, mano, cair que aí, vou dar essa dica aí, meu mano. Tipo assim, não queira ser famoso antes de ficar bom, mano. Você tem que ser bom e segurar aquilo que você faz, o que você fala. E aí depois você fica famoso e isso aí é um bagulho do destino também, porque, tá ligado, eu fui. Esse foi um, um exemplo meu mesmo. Eu sou assim, porque eu comecei a fazer os vídeos e falei, mano, quer saber? Vou fazer o vídeo, vou ficar conversando ali com a meia dúzia de gente ali no meu Facebook. Aí, como você próprio falou, Garnet, que eu comecei no Facebook, tá ligado, né, cachorro? Sim, E sim. aí, vou ficar conversando ali no Facebook, foda-se. Ah, vou passar pro YouTube e tal. Passei pro YouTube, fui fazendo as paradas e foi crescendo, mano. Foi um bagulho natural, nada forçado. de tipo, pai ah, eu vou fazer porque realmente vai dar muito às pessoas. Porque se, eu, se fosse essa a intenção, acho que nem teria dado certo, tá ligado? Exato, porque nada, nada. Aí você já tá aí há quase, vai fazer quatro anos no meio do ano, não é isso? É, mano, 2015, assim, eu comecei a lançar uns vídeos, primeiro, perguntando quais temas eu usaria antes de react. Aí, depois de um tempo, em 2016, que eu fiz react. Mas fiquei 2015, 2016 no YouTube ali, pra só fazendo o um meio de campo ali, botando um vídeo ou outro de top 10, sei lá. E já tinha esse canal, o mesmo canal, tem o meu primeiro álbum, mano. É o mesmo canal, mano. Tem aquele primeiro álbum, lá no começo é o primeiro som esse É o meu álbum lá, aquele que você tá com a foto lá segurando Pode crer Eu sempre posto alguma, alguma referência nossa nossa bate-papo é, Por uma foto Se eu tenho uma foto antiga com a pessoa Uma foto antiga Eu vou postar uma foto antiga Que não é nem essa que você nem lembra Você vai lembrar a hora que você vê ah, eu, eu, eu lembro de algumas Que a gente já, que a gente já tirou hein, mano? Tem, uma, tem uma que eu acho que não sei se estou eu rimando e você está dando risada ou é o contrário, ou você que está rimando e eu estou dando risada, mano. Bagulho é assim. Posso a foto aí, me marca lá, dá um salve, manda no WhatsApp aí também, Você vai ver, você vai ver essa foto aí, você vai. Eu, não, eu vou, não vou falar porque eu vou. Eu sou um bom MC, eu vou surpreender na entrega da foto. Quero ver, hein? Quero ver então, cachorro. É isso aí, meu mano. Palavras. É, é isso aí. É, agradeço aí a sua disponibilidade. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu corre. Eu identifico no corre assim, o, que é, o que é sorte e o que é trabalho. E o seu corre é muito trabalho, tem o seu talento. aí. Você, além de ser um MC, você é um comunicador. Né? Você é um cara comunicativo, da comunicação, do humor. E soube é, trazer isso com originalidade para o canal. Acho importante você falar essa parada que é, o seu canal tem um, um nível de hack com que você trabalha, que não é só questão de pagar para estar lá. É, ele tem que atingir um certo nível e que isso sirva de motivação para um dia ele chegar nesse nível e pôr o trabalho lá no seu canal. Sim, mano. Sim, eu, eu, eu, eu sou bastante chato com isso aí, tá ligado? É, bom, é, eu respondo os e-mails aqui, né, mano? E, e em alguns momentos outra, outra pessoa responde o e-mail também, tem uma pessoa separada para isso. E, tipo assim, é sempre pegar no pé do bagulho da qualidade, mano. Tem gente que envia o trampo e fala, mano, ó, tá aqui, tá meu som, já passo a conta aí que eu já quero depositar. nós fala, não, mano, não é assim, velho. Não é assim, <risos> o bagulho, não é, é pastel, tá ligado? Na hora não é assim, mano. Então, existe toda uma agenda, todo um bagulho, todo um respeito que precisa ter, tá ligado? Pra poder é, acontecer da melhor forma, mano. E é, tem, eu tenho feito desse, desse jeito... Cheguei aqui no, no campo do React, era tudo mato, eu que tô, tô desbravando os bagulho, tá ligado, mano? Tô vendo cheguei aqui, era tudo ver. mato. É, cheguei, era tudo mato, mano. Tipo assim, eu tô vendo como que eu posso fazer, qual que é onde, até onde eu posso esticar meu braço, tá ligado? Até onde eu posso ir, que tipo de conteúdo eu posso fazer, mano? Eu sinto que eu sou um desbravador, mano. Parece um jogo, aqueles que eu sou... O cara vai indo pelo labirinto, pá, e é tipo sair, mano. Me sinto assim, mano. Mano, parabéns sem palavras. É, a, o rap precisa de do que você faz, do que eu faço, Sim. né? Deixa o convite aí para você e para a galera que está nos acompanhando aí que essa semana hoje começa a minha a minha segunda jornada do MC, A primeira foi em outubro, né? Hoje começa a segunda. É, e depois e a tradição aqui da minha live eu salvo elas e eu transformei já algumas em, em podcast com essa linguagem de de falar que foi uma live e tal. E aí eu faço uma última pergunta lá no, no, Onde a gente se trocou ideia Que só ah. vai pra lá ah. Demorou você Vai fazer depois? Então vai, né? Demorou Eu vou pra lá, a gente se fala lá E agradeço ah, você, ó. sucesso, mano Não Demorou, obrigado, meu mano Satisfação, antes só de terminar Quero falar pra galera que tá aí O Daniel Garnet tem uma das músicas mais pesadas Ele, o Anderson Leite Duas pessoas que cantam, que eu esqueci o nome agora Não lembro mas acho que é para recomeçar, pra recomeçar. Né, esse som. Para recomeçar. Tá, eu vou escutar ela agora, que eu não estou nem aí. Não quero saber de mais nada, certo? O Anderson Lee fica me mandando mensagem direta aí. Ah, e você aí, cheguei lá falando comigo no Twitter. Esse som é foda demais, certo? Para recomeçar, Garnet. Eu vou ouvir agora, certo? tô aqui em casa. Não, mano. Satisfação, um brinde aí, obrigado. É, vamos brindar aí, ó, PAN. Chega aqui, moleque. Um brinde. Mano. É nóis, cachorro. Tamo junto aí. É tá nóis, mano. Pelo aí, meu mano. Amém, obrigado por aceitar a satisfação. É nóis, cachorro. Tamo junto. É nóis. Manda lá depois, vai mandar lá, né? Vou mandar já. Vou desligar aqui e mandar já pra você. É nóis. <risos> é nóis, ó. Esse foi o Conversas, Conversas com o Fala Tu, e 3 é, Espero que vocês tenham curtido hoje às 7 horas da noite lá no site que está na minha bio rima.com.br, primeira jornada do MC é, eu ensinando a galera a improvisar do passo zero, ou se você já improvisa a melhorar o seu rap. Cola lá no site rima.com.br, que está na minha bio, se inscreve e o vídeo vai chegar aí nas suas redes aí pela sua inscrição. Firmeza, espero que vocês tenham curtido. Fiquem bem, passem álcool e gel. Um abraço.